Olá, sou a Cláudia da Notes. Bem-vindos a mais um Módulo Monday Video. Hoje, para falar de Magic. Magic é um módulo de apoio aos themers e aos front Developers e dá uma série de opções na parte do, do interface para um, lidar com fecheiros CSS, JavaScript e também algumas opções para o desenvolvimento. A página do projeto é em Drupal.org Project Magic, estão aqui enunciadas as principais funcionalidades, é uma página muito divertida e basicamente o que vamos fazer neste vídeo é mostrar as opções explicando-as brevemente e mostrando também o, o efeito. Temos uma instalação Drupal, eh, na qual o que fizemos foi ativar o Magic, traz o Magic Development, que é uma, uma opção extra, e eh, ativamos os dois, eh, o módulo principal e o submódulo, e visitamos eh, agora, para avaliarmos os efeitos, a área do Appearance, onde estão eh, efetivamente carregados os temas ativos. E na parte de Settings, o que vamos encontrar, para além dos Settings Default, todos os temas, e eventualmente os, os Settings específicos do tema, se os houver, nós vamos ter uns uh, Vertical Tabs uh, com as secções que falei há pouco, os, as melhorias no CSS, melhorias para JavaScript e para desenvolvimento, caso tenhamos uh, ativado o Magic Development. Uh, se uh, nós analisarmos cada uma destas opções, vamos verificar que alguns temas, eu vou usar o Zen especificamente para isso, alguns temas uh, trazem opções que o Magic já faculta, que, que aqui, neste caso, seria redundante. Eu vou uh, exemplificar com o Reble Theme Registry on Every Page, que é uma opção do tema uh, Zen, que hum, também está disponível no Development Enhancements do uh, MAGIC, portanto o Rebuild Theme Registry, uh, aquela opção que o que permite é que o Drupal não faça cache do Theme Registry, para que quando as pessoas estão a fazer desenvolvimento possam efetivamente ver os efeitos e não ter constantemente que fazer o Full Show Cache e ter, hum, digamos, hum, as alterações, logo, assumidas pela Drupal e ele ter conhecimento disso. Uh, acontece que, uh, na maior parte dos temas, e esta aqui é uma, uma exceção, uh, este tipo de opções dadas pelo MAGIC não existem, não, não estão disponíveis, e daí uh, o interesse em usar um módulo desta natureza para podermos uh, implementar melhorias num, neste, nestes três campos. Vamos exemplificar com o tema bambu, que é o tema que está assumido por defeito uh, na instalação. Vamos recolher e vamos explicar cada uma das opções. Começamos pelo CSS, pela área do CSS, uh, indicando portanto que uh, esta primeira opção uh, permite o embeber media queries. Significa que poupamos aqui e evitamos, reduzimos o número de ficheiros CSS que tenham de ser agregados, e isso é sempre um quebra-cabeças depois nos browsers. Portanto, esta é uma opção. Ao ativá-la, estamos habilitados a usar o, o incluir, não é? Uma media query e usá-la normalmente num, num outro ficheiro qualquer de CSS. Temos também a opção de excluir fecheiros. Esta mesma opção vai ser válida também para excluir fecheiros JavaScript. Um, pode acontecer que tenhamos no tema fecheiros que queremos excluir, excluir. O que eu vou fazer é utilizar esta opção All para, para vermos o efeito e um, guardar para ver, verificarmos que... O que vai acontecer, e basicamente o que estamos aqui a indicar, é que todos os de CSS do tema vão ficar, digamos, sem, sem efeito. E temos, efetivamente, o um, um HTML puro. Temos também na parte do JavaScript a possibilidade, e esta é muito importante, de mover os cheiros JavaScript para o footer. Eu neste momento não vou ativar a opção para que possamos ver o comportamento habitual e para que possam ver, vamos consultar o código o que nós temos aqui é o carregar os, um, os scripts todos na parte de, tanto da, do web portanto, na tag é e isto hum, é, digamos, afeta a performance, porque todos estes fecheiros, estas bibliotecas, estas libraries, todas para serem carregadas, de facto, demoram muito tempo e é prejudicial. O que o Magic nos permite, e isto há muitas maneiras de o fazer, existem módulos hum, alternativos ao Magic, simplesmente o interesse dele é permitir estas pequenas opções e configurações de uma forma, uma espécie de suite O que vamos então neste momento fazer é ativar a opção e vamos mover os ficheiros de javascript para o footer, portanto eles são carregados no fim da página não afetando a visualização, portanto a página carrega normalmente e depois as libraries, caso sejam necessárias serão carregadas no final. Evidentemente que pode dar-se o caso de queremos que uma library seja carregada no web. E então podemos fazer o override eh, ativando esta opção e forçando no eh, Drupal LED JS, eh, neste caso, ou, ou para, para que possamos efetivamente ter aquela library disponível logo sem que ela esteja no web. Se consultarmos neste momento o código, de novo, verificamos que os fecheiros JavaScript não se encontram na secção Add, que começa aqui e acaba aqui. Eles foram efetivamente movidos e são carregados no footer. Portanto, isto está a ser feito através do Magic. Uma outra opção ainda, dentro da área do, do JavaScript, é o usar experimental, experimentalmente JavaScript, também o poder excluir a semelhança do que se faz com o CSS, fecheiros, indicando-os aqui um por, por linha, Relativamente à parte do, do, do development, podemos querer e quando estamos a fazer desenvolvimento, geralmente interessa ter o Rebuild Theme Registry, portanto, para evitar que a caixa, efetivamente, do, do Drupal, não, do Theme Registry, não, não afeta e não tínhamos constantemente que, que, que limpar a caixa. Portanto, podemos ativar numa, numa parte da produção, durante o processo de, de, de produção, desculpa de desenvolvimento e depois desligar na, na produção. A mesma opção aqui para o view Port with Indicator, que é especialmente interessante quando estamos a trabalhar com Responsive Themes e queremos... Uh, também com o Modernizer, a uh, Library Modernizer, em que queremos dar um indicador para os breakpoints e que uh, podemos ativar também com o Magic. Portanto, é um módulo que apresenta efetivamente algumas opções de, de configuração e de apoio ao desenvolvimento interessantes um, e que estão concentradas e que podem ser Uh, parcelarmente não é? uh, configuradas por tema Portanto, Podemos ter uma opção num tema E uh, ter outras opções noutros temas Porque cada tema depois vai ter A uh, sua secção de CSS, JavaScript e Development uh, Da área do Magic Devidamente uh, configurada Fica então a sugestão do Magic uh, uma, uma espécie de suite de pequenas opções para o front-end development, espero que possam aprender com ele e melhorar a performance também dos sites e melhorar também o trabalho da theming.